hoje dia 21 3.538 reais tá e agora você está aqui na telinha do meu computador e presta muita atenção porque eu vou te mostrar como você vai ganhar dinheiro antes mesmo de você entrar no campo de batalha antes mesmo de você construir o teu projeto presta muita atenção que eu vou te ensinar a potencializar os teus ganhos de uma forma rápida e de uma forma muito muito muito muito segura Beleza, vamos lá, o que, que você precisa para você ganhar dinheiro na internet? Você precisa ter uma estratégia, você precisa ter um domínio onde você vai hospedar todas as suas informações, teu site, teu é como se fosse a tua empresa, tá o teu local físico, vamos supor assim, tá? E ferramentas, e mais nada, estratégia e ferramentas, acabou, ponto, entendeu isso? Beleza, precisa disso, é como construir uma casa, é como ir para aula, precisa de ferramenta, precisa de estratégia. Ah, vou ter um simples de estratégia para montar uma casa, arquitetura e tudo mais, tá bom? Vamos lá, então é, eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador a estratégia de domínio e ferramentas de automação de marketing. Existem milhares, ClickPage, Mailjet, Egoi, Leadloves, Builderall, RD Station, ActiveCamp, Capt, e uma infinidade que eu poderia passar um dia inteiro aqui escrevendo ferramentas de automação. Essas ferramentas se desdobram em várias. Aí você compra uma de automação de e-mail marketing, você compra uma de webinário, você compra uma para construção de site, você compra uma para construção de área de membros, você compra uma para o chatbot, outras oferecem algo a mais e por aí vai. Então, começa a confusão por aí. Esquece essa parafernália toda. Você vai gastar muito dinheiro, muito tempo para aprender tudo e vai ficar pagando um monte de coisas por aí. Existe a ferramenta que é... A Lead Lovers também é uma ferramenta que oferece muita coisa boa. Eu usei por durante muitos anos. E a Builderall é a mais completa, é a mais barata. E eu vou provar aqui. Olha só. Presta atenção agora, tá? Eu usava aqui Lead Lovers, como você pode ver aqui, ó ó, MKTBrasil@gmail.com é, é o meu e-mail, tá? Meu perfil aqui e tal. E aqui são várias e várias máquinas de automação de marketing, tá? Aí vários e vários projetos, como você está vendo aí, vários e vários projetos. E você pode ver uma coisa que está escrito aqui, alerta, você excedeu o limite de leads permitido pelo seu plano, ou seja, meu plano esgotou. Solicite um plano extra ou limpe sua lista para liberar espaço. Bom, vamos... Eu não quero liberar minha lista, porque a minha lista ela é uma lista viva, eu estou mandando e-mail marketing o tempo todo, enfim, não tenho como jogar fora minha lista. Então eu preciso contratar outro plano. Aí eu vou aqui, contratar outro plano, e olha o que acontece. Preste atenção, nada de errado com isso, tá? Muita gente paga eu preciso contratar um plano de 497 reais vamos somar isso por ano quanto que eu gasto eu gastaria 5.964 reais mais a hospedagem dos meus sites eu gastaria mais 804 eu teria que, todos os anos sair do meu bolso 6.768 reais só em ferramenta só em ferramenta fora o, as outras coisas tá Beleza, isso é durante anos. Saiu do meu bolso, isso tá? Então eu tinha que vender 10 para ganhar 4, é né? para ganhar 3, né? 3 e pouco. Beleza, bacana. Entendeu isso uh, agora. Por que, que eu uso a Builderol? Por que será? Ela já, ela já começa por aqui. Eu não, eu tenho 15 domínios para hospedar, então já eliminei 804 reais. Já eliminei o plano que aqui eu pagaria 497, lá eu pago 150. 150 já teria uma economia muito grande, só que o plano de afiliado da Builderall é muito mais potente que da, da, do Lidia Lovers. Do Lidia eu, eu fiz dois, três planos de afiliação que não pagava nem a metade é, do plano deles mais barato. Tá? E lá na Builderall o que, que aconteceu? Aqui, ó, veja aqui Leandro Fonseca, meu perfil, tal, né? é, tudo certinho aqui o que que aconteceu vamos aqui afiliados como eu sou um afiliado do, do lead lovers também vários tu, tudo tem afiliado na internet tá pessoal eu peguei o plano aqui de afiliados veja hoje é o, o meu ó, hoje aqui hoje é dia 21 tá 21 de março de 2020 uh, vamos ver quanto que tá o meu ganho uh, que tá um pouquinho passando da metade do mês tá eu vou descer aqui para vocês verem E vamos supor que sobrou 3200 eu vou botar uma média que eu faça aí na R$ 2.800 por mês, tá? Eu tô falando, eu tô, por que que eu uso a Builderol? Além de ser mais completa, além de aqui, ó, eu não precisar fazer upgrade, porque o plano mais top deles é 150 reais, não preciso fazer upgrade, tem webinário, tem chatbot, tem, li, tem é, lista de e-mail é infinita, 15 domínios, não preciso mais que 150 reais, tá? Então, eu tô falando que todo ano sai R$ 6.768 reais no meu bolso. Nesses quatro meses de Builderall, já entrou no meu bolso mais do que saía por ano. Já entrou no meu bolso 8.700. Vamos supor que eu faça uma média até o final do ano de 2.800? talvez até baixo para mim, porque eu sou muito eu não fico de conversinha, de balela, eu eu, eu, eu, eu faço o que tem que ser feito, né, para fazer as coisas, eu não fico, eu estudo a plataforma, eu ofereço a plataforma, eu faço campanhas na internet. Então, eu não fico de conversinha. Por isso que funciona para mim, tá? E pode funcionar para ti se você focar. Você precisa ter uma estratégia. Eu tenho a minha, posso compartilhar contigo, tá? Beleza? Então, saía do meu bolso R$ reais. tá entrando agora, no ano vai entrar aproximadamente 31 mil reais. Ao invés de sair do meu bolso da minha conta, 6 mil entra 31 mil reais. Posso trocar de carro, posso fazer uma viagem top, posso guardar e comprar uma, ter, juntar e comprar um terreno, posso aplicar, posso comprar uma moto. Posso dar um presente para mim, eu não sei, posso fazer o que quiser. É a mais, é a mais. Mas por que, que esse a mais acontece? Foco, disciplina, estuda a ferramenta, aprende, aprende a divulgar, aprende a fazer campanha na internet, aprende a fazer o teu site, aprende a usar é, a tua lista de e-mail marketing, alimenta a tua lista de e-mail marketing, que isso vai acontecer. Então, por isso que eu uso a Builderol, porque ela coloca dinheiro no meu bolso e me dá tudo que eu preciso para mim trabalhar com marketing digital, tudo, tudo, tudo e mais um pouco. E eu espero que você entenda isso, se você quer iniciar no marketing digital, entenda e comece de uma forma correta, porque eu iniciei investindo R$ 6.768 todos os anos, agora eu tenho uma ferramenta que coloca mais de R$ 30 mil reais por, por ano no meu bolso. Então, se você seguir a minha estratégia, se você estiver com a ferramenta, obviamente que isso vai acontecer, porque é só duplicar o que está sendo feito tá bom então é, se você quer participar conosco se você quer fazer disso um negócio o é, um marketing digital um plano B ou o um negócio principal pode me contatar pode clicar no link que vai estar tá por aqui nesse vídeo aí e e assiste ali o que tem para te oferecer, a minha estratégia, como que funciona, eu espero que você tenha muito mais resultado do que eu, porque o que eu quero muito é que as pessoas sejam muito prósperas, a prosperidade vai fazer com que a, gente, que a gente tenha uma nação melhor, tá bom? Então, forte abraço, espero que esse vídeo tenha agregado em algo na tua vida.